Vamos lá, porque hoje a gente vai falar de um negócio que eu sei que vocês estão esperando há muito tempo. A decoração desta casa, minha gente. Calma, calma, calma, calma. Mas calma. Não vamos se animar muito não, porque, na verdade, tá só começando, gente. Tá só começando, a não aguento mais, tô cansada. Mas vamos lá, minha gente, uma luta por cada dia, né? Cada dia já tem sua luta, não vamos nos preocupar com a luta de amanhã. Vamos falar sobre ela, não é verdade? Então vamos lá, você que tá chegando agora, aproveita, já se inscreve nesse canal. Ativa aquele sininho pra que toda vez que saia um vídeo novo, porque a partir de agora vai sair muito vídeo novo tá você seja notificada e você não perca nenhum vídeo a partir de agora se você não viu os anteriores pega essa série aí pega essa série que a gente fez toda da mudança, onde a gente construiu tudo, tudo, tudo absolutamente tudo da nossa mudança para essa casa. Nós vamos fazer assim uma segunda temporada dessa série porque afinal assim, de mudança não tem mais nada, né? Agora é toda a parte interna da casa. Móveis planejados, arquitetura, decoração, itens pequenininhos, essas coisas que a gente adora. Sei você, mas eu amo, né? A parte mais gostosa da casa, mais cansativa também, assim, a gente vai ficar uns bons meses juntos aqui, vendo tudo isso acontecer, ok? Então é isso, a partir de agora a gente vai falar sobre arquitetura, decoração, os móveis, cada detalhe que a gente vai escolher da casa, cortinas, espelhos, assim, detalhe mesmo, tá gente? Pra quê? Essa organização e essa decoração da casa deixe de ser provisória. Aliás, eu não aguento mais falar sobre organização provisória. Porque, afinal, de provisória mesmo, ah, não tem nada, né? Vai ficar um bom tempo aqui assim, porque, gente, um negócio de um móvel planejado aí para entregar tá levando uns 120 dias, 5 meses, olha que delícia, né? Até lá teremos muita coisa para ver, certo? Inclusive, já temos hoje umas dicas, umas pequenas pistas de como será a nossa cozinha. Vocês querem ver? Ah, então fica até o final do vídeo porque eu vou te mostrar. Primeiro de tudo, essa parte é a mais divertida, mas é mais cara, né, gente? Então é por isso que a gente tá indo por partes, não é verdade? Nós optamos por fazer agora, nesse momento, tipo, agora nessa semana, assim, tudo que é mais urgente. A gente tá começando pelo mais urgente, então a gente vai falar de cortinas, é uma coisa que a gente já tá conversando com a arquiteta, porque a iluminação de alguns quartos e, por exemplo, desse escritório está incomodando a gente demais. Não tá deixando a gente gravar vídeo na parte da manhã. A gente, por exemplo, tá gravando aqui à noite, de manhã, bate um sol, uma claridade, que tá difícil até de fazer live. No nosso quarto também tá complicado, na brinquedoteca, onde as crianças ficam muito durante o dia, vai ficando muito quente, com muita luz... Né? Então a cortina de alguns ambientes a gente já vai focar em fazer Uma cobertura na varanda Na varanda não, na área de serviço Nós temos uma área de serviço muito ampla e bem legal Mas ela tem uma partezinha assim, uma lateralzinha assim ó, sabe? Que é aberta E aí minha filha, na hora que a gente bota as roupas no varal e começa a chover Eu saio correndo mais que barata tonta, entendeu? Pra tirar tudo de lá que eu falo Minhas roupas no varal, vai molhar tudo e tal Porque molha mesmo ele chove bem. Então a gente pensou, não, precisamos fechar isso aqui, porque não dá, é o único lugar que eu tenho para colocar roupa pra para estender roupa, né? Senão daqui a pouco a gente tá estendendo roupa pela casa inteira. E vai molhando, vai sujando tudo. É uma entrada de serviço também da casa. A gente vai mostrar aqui para vocês um pouquinho, assim, do que é essa cobertura. Ela tá sendo feita exatamente nessa semana agora, né? Editor, bota aí no, numas fotos, assim, num videozinho, como é que é feita essa cobertura. E depois eu mostro pronto para vocês, tá? Porque ainda não tá pronto. Mas a gente já está encaminhando isso. Assim como, é, cortinas a gente está vendo, já já vai estar tá pronto, vocês vão ver provavelmente é no próximo vídeo. Mas nós já temos agora algo que eu estava sentindo muita falta nessa casa. Quero ver se alguém adivinha: espelho. Gente, eu não tinha um espelho para me olhar. Eu botava uma roupa, eu pegava o celular, eu juro pra vocês, eu pegava o celular, botava de longe assim, tirava uma foto, e aí eu ficava olhando, será que tá bom? Tá bom, não. Aí eu trocava de roupa, aí tirava outra foto. Gente, ninguém merece viver isso. Aí eu tinha um espelhinho que era de maquiagem, que eu tenho um pequenininho assim, que ele tem até a luz, que eu levava ele pro banheiro pra poder escovar um dente, fazer uma coisa assim, mais de perto, né? Aí depois levava ele pra minha bancada pra me maquiar. Eu falei, gente, isso não é vida, pelo amor de Maria Helena, né? Eu vou ficar... Nisso até quando? Aí nós resolvemos priorizar a questão também de botar os espelhos nos banheiros. Porque os espelhos meio que vão ser nos banheiros básicos, assim, tipo, do meu quarto, do quarto das crianças, na brinquedoteca. Vai ser tudo meio igual, sabe? E aí eu achei uma opção provisória. Eu odeio falar essa palavra, mas eu vou repetir novamente. Porque afinal, de repente, pode ser uma coisa aí pra você. Que pode servir pra tua casa. Eu achei uma opção provisória no Mercado Livre maravilhosa, que é um espelho de colar. Espelho bom, bonito, barato. O famoso BBB. Ele é de colar, ele é grande, redondão assim, bem bonitão, botei ele logo nos três cômodos pra que a gente não tenha mais que ficar carregando o raio do espelhinho de presidiário pra lá e pra cá né? pra ficar escovando o dente, que ninguém merece, gente Até pra fazer barba o homem tava sofrendo, entendeu? Você tava sofrendo pra fazer um skincare, não dá, então assim, eu fui lá, comprei três espelhinhos e que assim, eu botando depois o definitivo, eu ainda vou conseguir usar eles em outro ambiente. De repente eu vou botar num lavabo, vou botar num quartinho de hóspedes e tal, que tem um banheirinho. Vou colocar, porque ele é bonito, ele é redondo assim, acho que ele tem 60 centímetros. Bem bacana o tamanho, tá? E não foi caro, Mercado Livre entregou no dia seguinte, ó. Mercado Livre, tamanho pra uma parceria, hein? Se liga nessa. outra coisa também que eu não podia deixar de falar... É que depois que a gente começa a morar na casa, a gente começa a sentir as necessidades da casa. Eu comprei aquele armáriozinho que vocês já viram, né? Se você não viu, você volta aí em alguns vídeos, tá? Que você vai ver em detalhes. Um armáriozinho aberto, um closetzinho as crianças. Fiz aquele complemento, comprei uma estantezinha para colocar do lado, com caixas, né? Com coisas assim que eles não usam todos os dias, mas que usam. E deixei no armáriozinho aberto, tudo organizado deles. Aí, eu senti que aquele armário precisava de mais prateleiras. Ele precisava de mais prateleiras, porque ele é um armário feito para adulto. Então ele tem um cabideiro comprido, só que as roupas das crianças ocupam isso aqui, né? Eu falei, que Quando eu olhei para aquele armário, eu falei, se eu botar mais umas prateleiras aqui, ele vai ficar bem melhor, eu vou ganhar muito mais espaço. Vou poder tirar algumas coisas de caixa, vou poder fazer umas pilhazinhas, vou poder organizar melhor. E aí, minha filha, eu fui na Leroy Merlin, mandei cortar, tirei a medida certinha, mandei cortar quatro prateleiras de MDF. Eu mesma aprendi, que a pessoa aqui é prendada, né? Peguei a parafusadeira, prendi tá no armáriozinho de MDF, gente, nada de mais, você também consegue fazer na sua casa, tá? Prendi a prateleirinha e reorganizei, né, porque agora eu tinha mais espaço, tá, dentro do armário. E ficou top demais, assim, ficou muito legal. Você vai ver como eu ganhei espaço naquele armário, para e ficou, as coisas ficaram menos emboladas. Inclusive, como eu tive na Leroy essa semana, né, foi muito legal, assim, porque rolou uma sessão nostalgia, sabe? eu passei em frente à salinha gente onde eu dava cursos e workshops na Leroy isso em 2013 2012 2013 olha tem tempo viu eu e a Leroy temos história viu minha filha eu Leroy e organização temos história de muito muito tempo eu cheguei aqui só que quando era mata né gente então a gente fez nascer uma organização, um setor de organização naquela loja da Barra da Tijuca. Foi lindo de ver, foi bom, encontrei um monte de gente que eu amo naquela loja e aproveitei já fiz as prateleiras pro armário das crianças, né? Eu não sei se você sabe, mas lá eles cortam madeira na hora, pro que você precisar, tá? E assim, não é publi, tá? Poderia ser, porque eu amo Leroy de paixão, mas não é não. Você pode ir aí na tua cidade também e resolver facinho alguma, alguma modificação que você queira fazer de armário, né? É muito simples. E, inclusive, essa nova temporada da nossa série, ela será longa. Ela será, gente, um namoro, né? Ela provavelmente vai ter uns 10 episódios, tá? Você vai ficar comigo? Vai, diz que fica. Você não vai me abandonar não, né? Me abandona não, minha filha. porque ó, já tô cansada, tô fazendo isso, assim, com a força de vocês, tá? Fica comigo que eu fico contigo, embora até o final dessa caminhada juntas, até essa casa ficar pronta, tá minha gente? Tem é passo pra gente dar aqui, né? Hoje o que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho é do planejamento que a gente já tá começando a fazer com a arquiteta. Contei alguns detalhezinhos mais simples aqui pra vocês, mas por exemplo, falei dos espelhos. Nós definimos que a gente vai colocar logo todos os espelhos de banheiro. Pelo menos, assim, dos banheiros mais... Que vão ter arma... é, espelhos mais básicos, digamos assim. Que um cara de espelho vai fazer e que vai colocar aquele... aquela luzinha de LED por trás e pereré. Então, é, eu vou mostrar aqui um modelo que a gente já provou essa semana. Então, na semana que vem, já tá vindo um rapaz pra fazer o orçamento aqui, pra poder fazer logo o espelho do quarto das crianças, do nosso, e do banheirinho da brinquedoteca, que também tem um banheiro ali, que vai vir na mente um quarto de hóspedes e tal, né? Então, são três banheiros que a gente já vai priorizar, colocar esses espelhos com essa luzinha de LED. tem algumas coisas que a gente vai dar prioridade, né? Como é, as lojas de planejado vão demorar um pouco mais para entregar esse tipo de coisa, assim, os planejados na maioria dos lugares, tem ambientes em que provavelmente a gente vai fazer alguma coisa com o um marceneiro, por exemplo, o armário de banheiro, né? Que é uma coisa mais simples, mais básica e que ele provavelmente vai entregar mais rápido do que uma loja, e que já vai desafogar muito a minha vida, né gente? Porque hoje em dia eu tenho umas caixinhas no chão, cheio de creme, cheio de shampoo, cheio de condicionador. E já vai dar uma aliviada ali nos banheiros, sabe? Então, isso também a gente tá vendo essa semana junto com os espelhos. É, outra coisa que a gente vai começar a ver agora, esse mês, não digo essa semana, mas esse mês, no máximo no mês que vem, porque é, o calorão já tá batendo aqui no Rio de Janeiro, assim, 40 graus e a gente ainda tá no inverno, né? Então, tá fazendo muita falta ter um ar-condicionado, por exemplo, na sala. E a sala, por ser muito grande, a gente vai ter que botar aqueles ar-condicionados cassete, né? Aquele que é grandão, assim no meio da sala. Aí a gente já conversou com a arquiteta, ela tá indicando ali pelo menos um, um ponto para colocar ele de uma forma melhor e tal, sem estragar depois visualmente o restante da decoração que a gente for fazer. E aí a gente deve focar nisso aí, né, no próximo, pro próximo mês agora, certo? E o que fizemos com a arquiteta até agora, né? mandamos algumas sugestões para fazer nossa sala, porque a sala pra gente é uma prioridade, a sala e a cozinha são duas grandes prioridades pra gente. Então eu enviei algumas sugestões pra ela, tá? Vou mostrar aqui para vocês algumas sugestões que eu enviei, que fique claro que são assim, cara, prints tirados de Instagram, que eu fui vendo, tirando, então vocês vão ver aqui exatamente tipo a minha pastinha de, de prints do celular, tá bom? Vou mostrar para vocês que eu enviei para que ela tenha é, é, algumas referências do que a gente gosta, para que aí sim ela faça um projeto para nossa casa. Não são os projetos da nossa casa e não são projetos dela, que fique claro, ok? É sempre bom explicar, porque a galera às vezes vê, não entende, não escuta o que a gente fala e aí já fala um negócio diferente. Amanhã o pessoal já tá fazendo uma fofoca e não tem nada de mais. Tá bom? Vamos lá que eu vou mostrar. Ó, aqui é uma sugestão, né, que eu enviei pra ela, assim, de, de sala, de... Aqui até tem uma mistura de cozinha com sala integrada, mas nem essa é a minha ideia, não. A gente não vai integrar nada, tá? O que eu enviei pra ela dessa referência é que eu gosto muito dessa combinação de madeira com preto, com inox, com algo verde, sabe? Seja um quadro, seja uma planta, né? Eu gosto bastante, então enviei para ela como referência. Nessa outra referência aqui, né, dá para ver, por exemplo, um sofá verde com uma tela numa parede que tem uma textura, tem uma madeira ali na mesa. Então, eu gosto bastante dessa dessa brincadeira de verde com madeira com textura, sabe? Então, foram duas ou três referências, eu acho que eu enviei para ela. Isso aqui, essa referência eu enviei para ela por causa do sofá. A gente gostou muito desse sofá. A gente viu, inclusive, esse sofá numa loja, uma loja bem bonita, assim e a gente enviou para ela que mais que eu vi aqui Ah isso aqui foi uma referência que eu mandei já para o quarto das crianças né Apesar de não estarmos focando tanto lá nesse momento né eu achei muito legal uma mesa que acompanha o crescimento da criança essa essa mesinha aqui primeiro que tem uma cadeira de elefantinho que é muito fofa segundo que a mesa ela vai descendo né no, nos, nos vincos laterais assim Vai descendo e vai subindo conforme a criança vai crescendo. Eu achei isso muito bacana, né? É, que mais? Isso aqui seria uma referência mais lá para fora, para nossa área gourmet, né? É, assim dessa mesa de madeira bem rústica, assim bem que parece uma madeira cortada, uma árvore cortada no meio, né? Com cadeiras pretas, sabe? É, e eu gosto bem desse tipo de, de mesa. É, talvez a gente mude a nossa mesa lá de fora da área gourmet porque eu gostei bem dessa mistura. Hum, aqui ó mais uma mistura né, para sala, assim madeira, ripadinho de madeira. Eu gosto bastante dessa divisória entre ambientes assim num ripadinho de madeira né, com verde, com telas, sabe e com madeira mais uma vez assim né, na mesa, num, é, umas poltronas de couro em caramelo, é, e aí a gente vai mandando, né, gente, esse tipo de coisa, a gente vai mandando um monte de referências para que a arquiteta entenda um pouco do que a gente gosta. É, aqui eu mandei essa referência para ela porque eu achei bem bonito esse painel de televisão, né, a televisão ela quase, quase se esconde ali naquele, naquela parte preta do painel, ele tem uma iluminação por dentro, uma madeira, atrás é um cimento queimado, né, eu achei bem bonito. E aqui já foi uma outra referência de outra coisa, um lavabo. Eu achei bonito o trabalho dessa pessoa aqui, que se eu não me engano é uma pintura, tá? Não é nem um papel de parede, é uma pintura que ela faz. Eu achei muito bonito um desenho, assim, pintado na parede pra, pra substituir uh, a inclusão de um papel de parede, né? É, e lavabo pra mim, assim, é um dos lugares que eu amo ter um lavabo diferente, sabe? A sala pode ser clean, mas eu gosto que as pessoas entrem no lavabo e o lavabo seja pá! Eu já tive um lavabo azul náutico, eu já tive lavabo, na outra casa ele tinha um papel de parede lindão, assim, verde com umas folhas de bananeira. Eu gosto do lavabo bem diferentão, assim, então eu mandei isso como uma referência para ela. Essas mais algumas, né? para que ela tenha, assim, uma ideia do que a gente gosta de lavabo, né? E por hora ele tá bonitinho, tá até bem arrumadinho, porque ele já era num cimento queimado, mas a gente deve forrar ele com alguma coisa, com um papel de parede ou com um desenho desse tipo. É, que mais? Ah, e aí, né, nós já recebemos hoje, pouco antes desse vídeo, alguma coisa sobre a cozinha, uma ideia sobre a cozinha que eu amei, o Hugo ainda nem viu, tá, ele vai ver no ar, ao vivo, nesse vídeo aqui, né, e aí assim, já me digam embaixo dos comentários, fala que gostou, gente, pra me ajudar. Vou pedir ajuda de vocês. Fala que gostou, gente, pra ajudar aqui. Porque senão ele quer se meter. Vocês sabem como é que é essas coisas, né, gente? Vocês me entendem? Então, o marido quer se meter. Então, não tem que se meter, não, gente. Ele tem que se meter assim, não, eu quero isso aqui pra poder botar meus negocinhos de churrasco. Eu quero a gavetinha aqui, não sei o que. Agora, decoração, deixa que a gente faz, né? Então, tá? Fala que gostou aqui embaixo. Ajuda a titia, tá? Mas assim, vamos mostrar agora... Uma préviazinha ali do projeto da cozinha. Lógico que podem ter certas alterações. Acabou de chegar, foi a primeira prévia que ela mandou pra gente, mas eu já amei, eu já achei lindo. E o mais legal é que ela colocou ali, é, tipo, a geladeira que a gente já tem. Eu tenho uma coisa que assim, né, aqui rola uma briga de casal. Eu amo a minha geladeira, sabe? O Hugo quer trocar a geladeira. Mas a Priscila, ela pensa o quê? Na litragem da geladeira. Não sei se você vai me entender, minha amiga. A minha geladeira tem uma litragem gigante. Ele quer aquelas geladeiras que abrem a porta assim no meio. Aquela geladeira que abre a porta assim no meio, que é metade geladeira e metade freezer. A metade freezer é muito grande pra mim, porque eu não uso tanto freezer assim. E a metade geladeira é muito pequena pra mim, porque eu uso bastante geladeira. Já essa minha, não. Ela é um geladeirão em cima, ela é aquela inverse, né? E embaixo é um freezerzinho num tamanho bem bacana. E ela tem praticamente 600 litros, entendeu? É coisa pra caramba. Ela é bem grande. Ela me sustenta bem mesmo com duas crianças, entendeu? Tendo que ter comida fresca, iogurte, um monte de coisa na geladeira, um monte de coisa no freezer, mas ele quer trocar. Eu até agora não achei nada muito melhor assim, sabe? Em termos de litragem. E ele tá olhando só pra beleza da geladeira, gente. Me ajuda aí também. Fala que a geladeira é legal, Tá? tava querendo trocar geladeira agora não, fora que ela tá novinha, tá ótima, não tá precisando trocar, tá bonitona lá, feliz na, na cozinha, já aguentou duas mudanças, tá lindona, entendeu? Então vamos lá, vamos ver agora esse projeto? Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês, ó, essa daqui é a visão de frente quando entra na cozinha, né, a ideia é fazer um, uns móveis assim, né, toda a parte de pedra da cozinha já existente, ela é preta, e aí eu pedi para a arquiteta colocar uma coisa meio fende, né, que chama essa cor, muito chique, uma madeira com fende. O Hugo queria uma coisa mais preto, sabe, ele mandou umas referências e tal, uns armários pretos, só que é, eu gostei muito da ideia que ela mandou, de não ficar tudo muito preto, sabe? Porque eu acho que vai escurecer demais a cozinha. Afinal, o fundo da cozinha é todo branco, o chão da cozinha é branco. Então, assim, eu sinceramente fiquei apaixonada, sabe? Por essa mistura que ela fez de madeira com fendi. Como vocês podem perceber, tem muito armário, tudo embaixo da pia, embaixo do fogão aqui, ó, do cooktop, é tudo armário. Então a gente fica com a bancada bem livre, sabe? E em cima também é armário, né? Um monte de armário e aquele nichozinho de madeira pra poder colocar temperinho, potinhos que já estão abertos com coisas. Eu achei essa coifa estilosíssima, chiquérrima, né? Agora, ó, o outro lado da cozinha seria assim, ó. Que é a vista aqui de, de trás de quem tá cozinhando, né? Você vê, ela deixou um espaço ali exatamente pra geladeira que eu já tenho hoje, tá? Tá? colocou armário até o teto. Todas essas portinhas ripadas são armários. As portinhas de baixo também, fende são armários. Aqui no meio do lado da geladeira é a torre quente, né, que eles chamam que é o microondas e o forno, tá? E do lado ela colocou um nicho aberto, né, com duas prateleiras para poder colocar aquelas coisas que a gente usa mais. Uma fruteira, uma, ali ela botou uma air fryer, eu nem tenho air fryer não, mas um liquidificador, uma coisa qualquer que a gente usa mais assim uma bancadinha de preparação que é bem bacana, tá? Essa aqui é uma outra visão, assim, da, da cozinha, né? Uma visão de quem olha da porta da área de serviço. E aí, talvez a única coisa que a gente peça pra ela, é, que eu acho que ela até já estava desenvolvendo, é pra ver se a gente inclui mais alguma coisa nessa parede daqui, essa parede aqui, entre a porta de entrada da cozinha e a porta da área de serviço, né? Alguma coisa, não sei o quê. Aí, meu amor, é por isso que a gente contrata arquiteto, né? Porque assim, eu sou profissional organiza, eu sei organizar esses espaços. O que pode entrar aqui, aí, é a cabeça do arquiteto que pensa essas coisas, né, gente? Graças a Deus, é cada um na sua, não é verdade? Mas eu achei lindo, gente. Ajuda, -me, ajuda aqui, gente. Comenta aí embaixo que você achou lindo também, tá? Para eu poder, porque aí tem um monte de comentário, eu posso mostrar pro marido, né? Vocês me ajudam aí, tá? Eu ajudo vocês, vocês me ajudam. Comentando. Combinado? Então, gente, conforme forem chegando né, mais projetos, a gente, apro... a gente for aprovando mais coisas e fazendo mais coisas também, é lógico que eu vou mostrar cada detalhe pra vocês, tá bom? Gente, semana que vem vai estar tá imperdível, hein? Por primeiro, do... primeiro de tudo que eu vou mostrar pra vocês as coisas que já foram instaladas, né? Cortina já deve estar aqui, a cobertura da lavanderia já deve estar aqui também. Então a gente vai fazer um rebuliço ali quando tudo estiver mais certinho, né? Poderemos usar mais esse escritório, poderemos usar mais a nossa área de serviço. Vai ser uma benção de Deus. Provavelmente a gente já tem até espelho aí, ó. Vai ser bom para fazer aquele look do dia, né? Vai ser bacana. E também eu acho que já teremos mais plantas aqui, mais desenhos para ver para que a gente possa aprovar e finalmente ir atrás de uma loja para a gente poder fazer nossos móveis planejados gente ah! abençoada seja a arquiteta em breve eu vou mostrar ela para vocês tá ela vai aparecer aqui no canal que eu já pedi para ela ela falou que ela tem que estar tá maquiada então ela não quis aparecer no dia que ela veio aqui em casa mas em breve ela estará aqui conosco tá bom espero você no próximo episódio hein comenta aqui embaixo se você gostou o que que você mais gostou o que você não gostou? Me dá uma dica, me dá um abraço, me dá um cheiro, entendeu? E eu espero você no próximo episódio, tá? Um beijo e tchau!